Você pode se imaginar dando um, o presente como sendo um presente para você. Então, o presente é o melhor presente que você pode se dar. Então, exercita estar mais no presente. Se conecte ao som desse sino tibetano, que tem um som curativo, um som profundo. E aproveite para mandar WhatsApp agora para suas células, dizer que está tudo bem está tudo bem, tá tudo tranquilo. o dia de amanhã, eu não sei o que, é que vai acontecer, eu não quero mais gastar tempo, o que é gastar tempo com aquilo que eu não tenho controle. né Porque quando nós estamos colocando nossa atenção para aquilo que é essencial para gente, é investir tempo. Eu estou investindo meu tempo. Mas quando você está direcionando sua atenção para algo que você não tem controle, que vai acontecer amanhã não sei mas não sabemos então porque é que você tá se preocupando com esse dia de amanhã agora você pode qualificar o seu dia de amanhã qualificando o seu presente então convido você a se dar de presente estar mais no presente a confiar a aceitar a se amar mais a dar um bom dia bem generoso a você mesmo no espelho todos os dias, esboçar um sorriso, agradecer pela jornada que você tem vivido até hoje e pedir orientação aos seres assistentes do universo, a toda energia que nos guia, que nos orienta, que nos inspira, né? para que você possa se conectar ao seu propósito de vida, você possa fazer aquilo que você ama para fazer você possa se comprometer com a sua dignidade com a sua serenidade com o seu amor próprio E você possa se dar de presente a auto investigação o autoconhecimento a autorresponsabilidade que você possa dar a Deus a vitimização a queixa, a reclamação e você se coloca em marcha para o lugar mais precioso que existe no universo e onde estão todas as soluções que é exatamente o seu mundo interior aí também habita todos os problemas mas agora você está se preparando para dar um verdadeiro salto antes na sua vida através de uma respiração silenciosa inspirando... Tá? o som do sino, nutrindo as suas células, nutrindo as suas queridas bactérias, lembre sempre que você tem 90% de células de bactérias no seu corpo, micróbios, honre essa comunidade que é você, cuide-se melhor, coloque o cuidado na sua pauta diária, coloque o amor próprio na sua pauta diária. E lembre-se que tudo o que você vai manifestar na sua vida tem como foco você. Por isso, vista em você, cuide-se, né? ame-se mais, cuide-se mais. Exercite a generosidade, a ternura, a compaixão, porque as pessoas mais prósperas, as pessoas mais felizes, as pessoas mais saudáveis, são as pessoas que estão nesse lugar de sabedoria e aprendendo com experiência e isso precisa acontecer todos os dias lembre-se que você é um ser humano como ser humano nós não somos perfeitos então também seja paciente consigo tenha compaixão consigo exercite o auto perdão supere a culpa e perdoe perdoe para que você possa andar a vida com leveza para que você possa se conectar desobstruir todas as negatividades que estão impedindo o teu caminho que estão travando a tua existência para que você possa respirar fundo, que você possa acolher a tua essência divina o Deus que habita dentro de você então mantém essa respiração serena, tranquila vamos agradecer pela noite de hoje por essa bela aula que o nosso querido Gustavo Rendorf nos proporcionou aqui, que você possa se nutrir de paz, que você possa se nutrir de amor, de alegria, de sabedoria.